Digicores. digi cores. Digi cores, só colocar é. digi cores, o quê? Impressão. Impressão. 08. 08. Arroba hotmail.com. Arroba hotmail.com, fechou. Mas...